E aí, meu querido? E aí, família? Como é que você tá? Você tá bem? Eu tô bem, graças a Deus, aqui tá tá falando. Se você não me conhece, meu nome é Fernando Gotti, e eu sou aqui do canal Família Gotes, mano. E é o seguinte, velho, hoje o vídeo tá muito legal. Por que o vídeo tá muito legal? Porque hoje eu vou trollar o Enzo, mano. Como assim trollar o Enzo? Sim, eu vou comprar alguns chocolates e eu e Amanda já teve um plano, mais ou menos, a gente vai colar umas patinhas de coelho. Por quê? Tá chegando a Páscoa, meu querido, e a gente quer enganar ele, tá? A gente... A gente vai tentar enganar ele, a gente vai colocar espalhado essas patinhas pela casa E enfim, você vai, vai entender mais ou menos o que vai acontecer Infelizmente aonde eu vou comprar esse chocolate não é possível ser gravado Não pode gravar lá porque é complicado, cara Onde a gente mora é meio ruim, algumas pessoas não gostam que você, você filma elas Ou sei lá, alguma coisa assim Então infelizmente é um local onde eu não vou poder gravar Mas logo em seguida eu vou mostrar para você o que eu comprei e vou te mostrar também como é que ficou essa trollagem com ele Então espera só mais um pouquinho aí que eu já volto já já Bom mano, o negócio é o seguinte Eu vim comprar algumas barrinhas de chocolate para ele Porém eu não sei ainda o que eu vou comprar Porque eu quero misturar várias variedades de várias coisas Então eu quero tentar comprar o máximo de docinho para ele para ver se a gente consegue fazer essa enganação Então vamos lá, vou buscar alguma coisa aqui Eu consegui entrar aqui, vou filmar mas eu não sei por quanto tempo, se eles embaçarem eu vou ter que tirar, então tá ligado a questão aqui é o seguinte, eu peguei várias coisinhas aqui, tem muita coisa, mano. tem muita coisa, parece que não mais tem e agora eu vou fazer assim, eu vou levar pra casa e vou ver, vou combinar com a Amanda certinho e vamos ver o que ele vai achar, assim eu não vou mostrar, a gente vai tentar pegar uma hora que ele, sei lá, vou falar pra Amanda sair com ele, eu vou sair com ele Amanda vai colocar as pegadas, as pegadas que a gente vai colocar, ele vai deixar, a gente vai deixar uma certa quantidade de doce nessa pegada e ele vai ter que procurar as outras, ou seja, ele vai, vai ter que caçar, ele vai ter que caçar, é caça ao tesouro. Agora imagina quando ele achar esse, esse bagulho lá, quando ele achar ele vai ficar louco. Seguinte, agora mais uma conquista feita Eu tô saindo daqui da onde a gente comprou os doces Tá aqui já tudo bonitinho E agora a gente vai lá pra casa Eu ainda não sei se a Amanda tá acordada, se tá dormindo Se o Anzio tá acordado, se tá dormindo Mas chegando lá, mano, eu vou combinar direitinho com ela Pra ver o que a gente vai tá fazendo E vamos lá, mano, vamos lá eu Tô bem ansioso pra saber qual que vai ser a reação dele Eu acho que ele vai gostar, mano, vai gostar bastante Vamos lá, só espera Petinho Petinho Uhum Oi, é oi. Ai, Bom, é o seguinte: a mãe vai fazer as coisas lá palhaço, em cima enquanto palhaço, eu olho palhaço, ele palhaço, aqui embaixo. Olha, é eu tô ouvindo. Eu acho que eu vi alguém, alguma coisa passando lá na sala. Eu não sei. Vamos lá na sala eu ouvir alguma coisa. Ai, que eu Meu ah. Deus. Ai. Que Vamos isso? correr pra sala. Talvez a gente encontre alguma coisa. Ah. Ah. O que é isso? O que, que é isso, cara? O que é, que? Oh. é pegada de coelhinho. Da paz, menino. Pera, olha, Enzo. Tem ali também. Que tá? Meu Deus. Nossa. Ele não viu. Nossa, Enzo. Pera, espera. Olha a pegada. Olha o que, que é. é ali, ó. Tem um prejuízo. Olha aqui, cara. Olha aqui. O que é isso? Ui. Um Ei? suquinho ah, não, Meu deus! deus. Olha, ah, não, olha. olha! tem mais pegada! Oi. Ah, não. O que é isso? <risos> Nossa. Nossa! Outro presente! Meu Ei. deus! fica Pega Tem muita muito presente, cara! Pegadas! Pegada. Eu vi! Muita pegada! Foi. Meu, e agora? Ah, não, olha! Tem mais. tem mais! Vai cara, procura! Coloca aqui o papel! Ah! O que é isso? Outro, Outro Nossa, que um aqui, vem aqui! Os papéis, as patinhas! Se... Ele quer segurar! Então, segura! É fiz páscoa! O tem que é isso? isso? quem trouxe isso daí pra você tirar? É a pigata! Quem foi que trouxe? Mais pegada! Vamos ver se tem mais lá em cima? Ah, Devagar! Um Devagar! Ui! O que é isso? Tem um monte! Tem mais? Vamos! Vamos pegar. Vou... Pegar. pegar. Vamos. Vai. Tô segurando você. Vamos pegar. Vamos. Vai. Vamos pegar. Ué, mas alguma coisa passou aqui, velho. Que isso? Que que será que passou aqui? O que isso? Um picatais. Ah, que isso? O que é isso? Tem um notch. Ah, Abre. Não. Vai. Pega. Vamos pegar. Vai, cara. É, olha o que, que, é. que é, olha o que que é Enzo, Enzo, é, o Ezo, Ezo. Ezo, que que é isso? É um coelhinho Meu e... Deus, cara Ah não Procura Tem um monte de pegadas, mano Procura, ó, olha direito, olha direito Mais um presente Caraca, ah, o que que que diz, cara? Ah não, O um pegada É bem Outro Essa é, é a é monte. Mãe, tá Acho que a mãe te enganou Você pôs todos, Amanda Mentira, você falou para dividir. Dividir na <risos> mentirosa. Ah, que? Vai, tem mais, procura! Que é muita. Pescada! Cara, tem muitas pegadas! Tem pegar. Olha o Ai, que isso! Que isso? Nossa, Nossa. Outro? Ai, Nossa, socorro. todinho! Tudinho! Ah, que isso! Que isso? Meu Deus, tem um monte! Olha lá, ainda tem mais Nossa, pegadas. Tem uma ali, ó. Olha lá, ó. <risos> Oi, o um que é isso? Nossa, mais. É um cavalo, hein? Vou pegar. Vai pegar, vai pegar. Pega as pegadas. Ui! Achou Oi. outro? Eita, minha mãe, que japonhote. Ui! Ah. Achou? O uh, que é isso? Nossa, um. olha. Pode. É coisa de comer, cara. Ah. outro a ah, garoto achou essa, outro é bolacha isso aí mano é bolacha cara vamos lá ver o que, que você achou tudo que você achou Nossa presente mãe vou, não abi não é abi olha ah, é muita coisa é um o ovo. É um ovo não é um coelhinho de páscoa aqui ó Gay! Ui, um nojo! Ai! Quis. Um Acabou Acabou, você quer mais? Obrigada Olha o YouTube. Eu vou querer comer esse coelho aqui. Eu vou comer. Olha <coughs> <coughs> que espada. Quer dizer, multidrojana. Que espada! Para sua latice. meu orelha do coelho, meu. Cadê a orelha do coelho? Tô nem aí! Hum. Tá gostoso? Tchau, tchau! Tchau! E ah. Então, mano, essa foi a brincadeira de hoje Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se você gostou, já sabe, deixa o seu like Não esquece de compartilhar o vídeo Não esquece de indicar um amigo pro canal A gente tá com a meta de 1k Então, mano, é isso, o vídeo vai ficando por aqui Valeu, falou e fui!